O A Leonardo mandou aí. Eu de novo. Como é ser medalhista nacional e internacional em física, astronomia, astrofísica, matemática, informática e ainda assim chamado de burra por petistas e gados? Eles não têm xingamento mais coerente, não? Informática em 2008 competi com você. Fui browser e você ouro, como sempre. Fui Caralho, tu ganhou então todas as paradas? Eu tenho mais de 40 medalhas. Caralho. Pô, tá chatona tu, mané oi já deixa os outros um pouquinho mané. né mano? não eu era nerd que o povo gostava eu era mesmo assim era líder de classe não sei o que eu Cê era passava mó amiga. cola? não Ih, mas não, eu não era gostavam assim. não. gostavam sim não tô porque eu, eu nunca fui muito assim amiga da galera tipo Patricinha cu ah. não sei o que mas eu super ajudava a galera eu era bem S amiga mesmo e tal. é tipo fazer a pergunta que eles queriam fazer entendi Enfim. cara calma aí Astronomia, astrofísica Astrofísica é real? É